Olha, eu vou, eu vou marcar o teu rosto, só para depois você não ter que dar outro empurrão em mim. <risos> né, Dadi? <risos> Ramon. Ô, pessoal, é o seguinte, o Ramon, quando eu fui embora daqui, nós amizades, era uma amizade nova ainda. Então, nós tínhamos cabelo, ele tinha cabelo, eu também tinha cabelo. <risos> Aí, ele chegou ali, deu um, deu um tranco em mim, assim, eu falei, mãe, por que esse camarada deu esse tranco em mim aqui? Ai, sei lá, ele pediu desculpa, né? Mas não é, é um amigo da gente lá de 20... 28 anos atrás 28 anos é aí, como tudo passa, a gente vai envelhecendo. Então, eu tô gravando aqui para não esquecer, Ramão <risos> Para não esquecer. E aqui tá ele, trabalha com uma feirinha aqui, tá tentando a vidinha aqui vender um, um caldinho de cana. E que nós estamos na feira de, da nossa pequena cidade. Aproveitar que o rapaz desligou o som ali, porque senão depois eu não posso registrar isso. Mas nem que for pouco eu quero deixar registrado gente É pequeno o lugar São poucas as pessoas que vêm aqui na verdade né? E eu quero marcar para vocês aqui não, não sou como Eliseu e Alana que tem uma feira quilométrica né, Eliseu? Uma feira quilométrica que você pode gravar lá com bastante gente Aqui nós temos pouca mercadoria A cidade é pequena mas de qualquer maneira eu estou registrando para que vocês possam saber que também tem uma feirinha aqui Agora nós vamos para casa, que nós temos que ir numa granja para comprar galinha Para a gente poder levar Algumas galinhas lá para a cidade, então, onde a gente veio Encontrei poucas pessoas do meu tempo, gente, poucas pessoas mesmo Na verdade, tão poucas que até eu estou estranhando Mas tem meus queridos ainda, amigos ainda Está a Madalena aqui com meu cunhado, com a minha cunhada Acabei de tomar um caldo de cana doce, parece que o rapaz botou açúcar. Você bota açúcar no, no seu caldo de cana, moço? Muito bom, gostei. Só que eu tomo pouco, não tomo muito. Daniela. É. Gravado.